Bom, vamos lá então, como é que a gente faz pra fazer essa configuração do Windows Remote e tudo mais, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai vir aqui no menu iniciar Vai apertar na engrenagem de configurações E aqui na engrenagem de configurações nós vamos digitar remoto ou remote em inglês, tá bom? Vou colocar aqui, clico aqui Remote Desktop e aí eu coloco aqui, Enable the Remote Desktop Que daí ele já vai habilitar isso daqui pra mim, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou clicar em Advanced Settings e vou colocar esse daqui também, ó só para a gente ter uma segurança e tudo mais do computador, beleza? Depois que a gente fez isso, é, o computador já está com o acesso do remoto para funcionar E é bem fácil primeira coisa que a gente tem que fazer também, antes de da gente ir para o celular e fazer toda a configuração A gente precisa vir aqui em contas, né? E aí a gente precisa ver se a nossa conta está logada com o nosso e-mail e tudo mais Porque a gente vai usar isso daqui para fazer o login no nosso celular, tá? E aí a gente vai configurar tudo lá Outra coisa que a gente precisa saber qual é o IP do nosso computador. Para fazer isso é bem fácil. Olha só. A gente vai apertar o Windows R. Vai aparecer essa janelinha aqui. A gente vai digitar CMD. Vai apertar Ctrl Shift Enter. E aí ele vai abrir como administrador, tá? Depois que a gente fez isso, para ele abrir como administrador, a gente vai digitar aqui um comando bem fácil, né? Que é o IP, IP Config. Assim, ó. E a gente aqui já tem o nosso IP... Nosso IP address. A gente pode usar isso ou isso daqui, tá? A gente tem duas opções. Primeiro, que é o IPv6, que é um pouco mais difícil né, de fazer a comunicação. E o IPv4, que é também bem mais tranquilo de fazer, tá? Só isso que a gente precisa. E daí, lá no celular, ou no tablet, o que seja. Ou no, no, no iOS, no iPhone e tudo mais. Ou você procura na Play Store. Na, na sua loja o Microsoft Remote. Você vem aqui, por exemplo, na App Store, coloca Microsoft Remote. E aí você vai ter a aplicação né eu recomendo essa aplicação de baixo aqui que é a versão a última versão disponível você instala isso daqui é bem tranquilo tá você vai lá baixa instala e eu vou te mostrar agora como que a gente vai fazer essa comunicação no celular tá bom vamos lá então como é que a gente faz aqui na tela do nosso celular tá primeira coisa você vai baixar depois que você baixou o aplicativo lá você vai vir aqui você vai procurar aqui o aplicativo na sua lista Tá vendo? RD Client, esse daqui é o, o Microsoft Remote Vai ser a mesma janela e tudo mais E o que que você vai fazer? Você vai ir lá em cima vou, vou deletar o meu aqui, vou deletar o meu computador aqui Você vai vir aqui em cima, vai apertar no mais Vai colocar em desktop, tá vendo? Automaticamente, se ele não reconhecer automático aqui Você vai colocar para adicionar manualmente, tá? No meu caso já tem aqui, mas eu vou adicionar manualmente só para mostrar para você caso você precise Aqui você vai digitar o IP, né? Primeira coisa, aquele IP lá que a gente viu no, no CMD. Vou até pegar aqui agora na tela do computador. Config. Beleza. A gente vai colocar aqui então. 192.168.0.10, tá? Enter every time. Aqui você não precisa. Username, eu já vou colocar o meu, tá bom? E aqui as configurações opcionais. Né? A primeira coisa, o Friendly Name, vou colocar aqui meu PC por exemplo, sem problemas uh, e aqui eu vou colocar então ó, Redirect Local Storage, daqui é muito, muito interessante que você consegue transferir arquivos do seu celular para o PC e vice-versa sem você precisar de cabo nem nada, tá? Vamos lá então, clicar em Save e agora eu tenho meu PC aqui O que que acontece? Ele já vai conectar no meu PC, tá bom? Ele já vai conectar aqui no meu PC e vai estar tá funcionando normalmente, tá vendo? Sem problemas nenhum, ele já tá aqui rodando tudo certinho do jeito que eu quero consigo até inclusive usar o touch para usar as, as, as opções por exemplo, eu posso clicar aqui e ir pro tablet mode e aí eu tenho uma lista de aplicativos normais igual do Windows, tá ligado? Aqui, aqui teria os tiles, mas como eu não tenho tiles ele fica dessa forma aqui mas é basicamente isso, olha que coisa interessante Bom, é isso, espero ter ajudado. Acho que foi um vídeozinho bem rápido de fazer, né? Sem problemas nenhum, mas é uma coisa bem prática da gente conectar, né? O celular e tudo mais, beleza? Então qualquer coisa é só me falar.